no entorno do sol hoje estamos aqui e daqui a oito semanas atingiremos a estação solstício que marca o início do verão todos os dias o sol parece subir um pouco mais alto no céu no dia do solstício ele vai parar de subir para começar a descer Neste momento, percorrendo esta etapa de nossa órbita anual, a metade norte da Terra se inclina todos os dias um pouco mais na direção do Sol. Os raios do Sol, que no inverno chegam em ângulo oblíquo, chegam agora em ângulo mais direito. Faz mais calor. O Sol é uma estrela que brilha há bilhões de anos. Este brilho relativamente estável era necessário para que se criasse uma atmosfera e para que a vida nascesse e se desenvolvesse. Na Terra, toda a vida depende da distância que nos separa do Sol. Se a Terra ficasse mais perto do Sol, como Vênus, faria mais calor. Lá faz um calor de derreter chumbo. Mais longe do Sol, como Saturno, faria muito frio. A rotação da Terra em torno de seu eixo contribui também para que este equilíbrio seja único. Se a Terra girasse mais devagar, os dias se prolongariam. De dia, o Sol nos aqueceria demais e durante a noite mais longa, a temperatura baixaria muito. Em compensação, se a Terra girasse mais rápido, a atmosfera, o ar que respiramos, empurrada pelas forças centrífugas, se espalharia pelo espaço. Este equilíbrio nos permite viver únicos e frágeis no Sistema Solar. Como cada planeta, a Terra tem uma órbita própria em equilíbrio com as forças de gravidade que agem sobre ela. A estabilidade de nossa Terra é reforçada pela Lua. Sem ela, a Terra vacilaria demais para ter um clima estável e que possibilitasse vida. A Lua é ligada à grande força de atração da Terra que a impede de girar livremente. E a Terra é estabilizada pela Lua como um funâmbulo estabilizado por sua vara. Os planetas gigantes Saturno e Júpiter reduzem nossos riscos de colisão com os asteroides e cometas. Júpiter, por sua enorme massa, atraiu o cometa Schumacher-Levy. Se ele colidisse com a Terra, em vez de sermos capturados por Júpiter, não estaríamos mais aqui para contar esta história. O brilho do Sol traz, a cada metro quadrado da Terra, a energia de uma dúzia de lâmpadas de 100 watts. O sol aquece o ar. No Equador, o ar quente, mais leve que o ar frio, sobe e começa a se espalhar nas direções norte e sul. Mas a Terra gira mais rápido no Equador. Então as massas de ar são desviadas no sentido de rotação da Terra antes de descer novamente para o solo e de voltar para o Equador. São os ventos alísios. Para além das zonas tropicais, o sol esquenta menos. A rotação da Terra arrasta as massas de ar. É aqui que se formam as grandes correntes de vento do oeste, que você vê nos mapas meteorológicos. Indo nas direções norte e sul, as nuvens se enrolam em espiral, pois a Terra gira mais devagar no polo do que no Equador. Veja por que no hemisfério norte as nuvens se enrolam no sentido anti-horário e por que no hemisfério sul vão para o outro lado. É assim que os ventos transportam o calor das zonas tropicais para as zonas temperadas e dividem a energia solar sobre toda a Terra. Neste momento, por causa de seu eixo de inclinação, a metade norte da Terra está inclinada na direção do Sol e se reaquece. É a primavera. Todo ano o ciclo das estações se repete com pequenas diferenças apenas. Mas a longo prazo o clima da Terra muda. É o aquecimento solar que determina nosso clima. Acredita-se que exista um ciclo de 26 mil anos ligado à força gravitacional do Sol, que tende a endireitar o eixo inclinado da Terra. Mas, por outro lado, as forças de inércia da Terra tendem a manter seu movimento, de forma que o conflito entre essas duas forças faça a Terra vacilar bem lentamente. Portanto, durante dezenas de milhares de anos, os raios do Sol chegam a nós de maneira diferente e isso pode mudar o clima. Assim, o gelo do Polo Norte pode invadir toda a Europa e a América do Norte. São as eras glaciais. Depois, essas mesmas regiões podem se tornar regiões tropicais. O clima da Terra sofreu desordens gigantescas. No início, só havia vida na água. Durante muitos bilhões de anos, a energia solar fabricou uma mistura de azoto e de oxigênio na superfície de nossa Terra, e esta mistura é o ar que nós respiramos. Então, não é pretensão querer atribuir este ligeiro aumento da temperatura durante alguns anos unicamente a nossas atividades humanas, já que sabemos apenas como funciona nosso aquecimento principal, o Sol. Este fim de semana, Mercúrio está alinhado com o Sol. Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol. Ele gira tão rápido que se alinha com o Sol de quatro em quatro meses. A princípio, a cada quatro meses, deveríamos passar na frente do Sol. Mas veja... A órbita de Mercúrio é ligeiramente inclinada em relação à da Terra, e na maior parte do tempo, Mercúrio, visto da Terra, passa um pouco acima ou abaixo do Sol, exceto uma vez a cada sete anos em média. Da próxima vez, dia 15 de novembro de 1999, você verá o pequeno Mercúrio passar na frente do grande Sol. Há um outro planeta que em sua órbita gira mais rápido que nós, Vênus. A cada vez que ele nos alcança, deveríamos vê-lo passar entre nós e o Sol. Mas a órbita de Vênus também é um pouco inclinada em relação à órbita da Terra. O alinhamento perfeito, visto quando Vênus passa na frente do Sol, ocorre apenas duas vezes por século. Estas são a ordem e a desordem do Universo. O que parecia ser círculos perfeitos, escorados pela eternidade, são elipses que vacilam, oscilam, balançam. O sistema solar vibra e se move como um ser vivo. No próximo programa veremos Netuno. A Terra vai dobrar a velocidade desse planeta distante, que parece retroagir na frente do fundo de estrelas. Netuno faz parte dos planetas exteriores do Sistema Solar que nós visitaremos no próximo programa. Veremos Plutão, um planeta bem pequeno com um grande satélite. Você verá também Plutão em sua órbita inclinada, tão excêntrica que ocupa a órbita de Netuno. Será que um dia eles vão se chocar? O outro vizinho de Netuno, Urano, com seu eixo deitado em sua órbita, parece às vezes avançar para trás. Você conhece bem os anéis de Saturno. Mostraremos como foram descobertos os anéis de Netuno, antes mesmo que as sondas espaciais os fotografassem. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, também é rodeado de anéis bem finos. E fora de nosso Sistema Solar, existem planetas? Estão começando a descobrir planetas grandes como Júpiter. No próximo programa, a Lua nos permitirá localizar Júpiter facilmente. Mas cuidado, ele passa de manhã bem cedo. Quem não quiser acordar de madrugada, poderá ver o encontro Lua-Júpiter aqui na tela. No próximo programa.